Fala aí rapaz, e tudo de boas. Hoje vim trazer para vocês uma técnica secreta que eu descobri, que está funcionando comigo, e está me fazendo durar muito mais tempo na cama. Minha meta é, pelo menos ajudar um homem que está sofrendo com esse problema. E está vendo esse vídeo nesse momento. Então peço que você assista a esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Porque tenho certeza, depois que você assistir esse vídeo, você não vai gozar rápido nunca mais. Antes de eu te passar essa super técnica, eu preciso que você me ajude, deixando o like nesse vídeo. E se inscrever nesse canal, para que o YouTube recomende esse vídeo, para mais. Mais homens que estão sofrendo desse terrível problema, que é gozar rápido, conto com a ajuda de vocês sem mais enrolação. Bora para a técnica. Esta técnica é bastante utilizada e ajuda a habituar o homem para demorar mais tempo até ejacular. Para isso, a técnica é feita com passos graduais. Para isso te ajudar ainda mais, eu recomendo que você anote esses passos em algum lugar para não esquecer. Sabendo disso, bora para o passo a passo. Passo número 1. No primeiro dia, o homem deve masturbar-se com a mão seca, fazendo três movimentos e parando por dois ou três segundos. Depois de cada pausa deve-se fazer novamente três movimentos e parar. Este padrão deve ser mantido por dez vezes. Caso a ejaculação aconteça antes dessas dez vezes, deve-se voltar a repetir o exercício nos dias seguintes até conseguir aguentar por dez vezes. Passo número 2. Após conseguir fazer 10 vezes de 3 movimentos, deve-se repetir a técnica, mas com 5 movimentos seguidos, intercalados com pausas. Passo número 3. Quando se conseguir fazer 10 vezes de 5 movimentos, passa-se a fazer 7 movimentos seguidos. Passo número 4. Após se atingir as 10 vezes com 7 movimentos seguidos, deve-se repetir toda a técnica, começando novamente com os 3 movimentos mas com a mão úmida, usando para isso algum tipo de lubrificante ou vaselina. Passo número 5. Quando se chegar novamente aos 7 movimentos, a técnica deve ser repetida. Mas agora pela parceira, cada passo desta técnica deve ser feita em dias diferentes, ou com algumas horas de diferença, para que o estímulo e a vontade de ejacular sejam semelhantes. Idealmente, durante esta técnica é esperado que o homem vá aprendendo a identificar as sensações, e vá conseguindo controlá-las prolongando o tempo até a ejaculação. Para obter os melhores resultados, recomendo que assista a mais um vídeo, que eu vou deixar para você logo abaixo na descrição. Que é uma técnica, assim como essa que te passei nesse vídeo, que me ajudou ainda mais, e que hoje posso te dizer que estou livre desta praga. Espero ter ajudado. Tchau.